No portfólio de impressoras térmicas vocês vão encontrar impressoras para todos os segmentos, impressoras desktops para aplicações mais simples, impressoras tabletop ou chamadas de industriais, impressoras de cartão, impressoras de pulseiras e impressoras térmicas portáteis que vocês verão mais em um vídeo a parte. Para as impressoras desktops, podemos trabalhar em alguns casos mais simples, como um varejo ou um mini mercado em que você tem baixa impressão. Já as tabletops são muito indicadas para a parte industrial ou de logística, onde eu tenho funcionamentos de até 24 por 7 e uma alta demanda. As impressoras de cartão podem ser utilizadas para um cartão de fidelidade dentro de um varejo ou até mesmo para um mercado financeiro. E já as impressoras de pulseira, muito utilizadas na parte hospitalar, elas têm um grau de proteção para que não saia com nenhum tipo de lavagem, resíduo, persistindo assim durante a internação do paciente.